Tem problema não, se você disser que ficamos por aqui Tem problema não, um monte de amor eterno chegar ao fim Sabe o que eu vou fazer, se você disser que não quer mais ficar comigo? Sabe o que eu vou fazer, se você disser que não quer mais ficar comigo? Tá chorando por você Vou dar uma chorada ali volto Vou dar uma chorada ali volto Pra você não perceber Que um homem desse tamanho Tá chorando por você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 Você não perceber que um homem desse tamanho tá chorando por você. Voltar uma chorada ali volto, voltar uma chorada ali volto, pra você não perceber que um homem desse tamanho tá chorando.